de um conceito, é biquíni, é roupa feminina, é caderno, mas todo mundo aqui fez as suas próprias coisas, trabalhos autorais. Começou decorando a nossa casa, a gente começou a criar os pôsteres para decorar a nossa casa e a gente olhou e falou assim, caramba, isso pode dar um negócio muito bacana. Eu vim trazer a minha marca que é assim, Senhor, que traz umas camisas bem diferentes, camisas bem estampadas. Estou super feliz, as vendas estão bombando e está muito legal. pessoal que vem, o público, eles têm mesmo interesse nesse tipo de produto que está exposto aqui, que é de uma galera muito criativa, um pessoal especial mesmo, assim, que faz coisas pensando mesmo né, nesse carinho, assim, de ter uma coisa única e personalizada. Acho que o mais bacana da feira é realmente perceber que a economia criativa ela não é feita só de produtos, ela é feita de ideias e de pessoas que apostaram nessa ideia para... Realmente ter uma vida mais feliz, sair do convencional.